O racismo, ele foi uma criação da branquitude para dominar. O, o povo negro, é, até ser escravizado, ele existia como uma diversidade de etnias, de culturas, de idiomas. E a partir da colonização, né, ele passa a ser mercadoria e é tratado de maneira discriminatória como o negro. Nós vivemos num sistema capitalista colonizador. Né, e é um sistema em que o outro é dominado, né, com base na sua raça, na sua etnia, no gênero, né, e eu penso assim, né, como é que a gente pode combater o racismo estrutural, né? Ele está enraizado, ele está arraigado, né? A manutenção desse desse privilégio branco está numa perspectiva de é, não dividir o poder econômico, não dividir o poder político para que a, estru a estrutura da sociedade desigual ela permaneça, ela continue sendo a mesma e sendo replicada ano após ano, gestão após gestão. 56% da população brasileira se autodeclara negra. Né? Como é que o mercado de trabalho, as universidades, as câmaras legislativas, os governos não refletem esse percentual? São ainda majoritariamente brancos. Então é importante que a gente se perceba dentro desse processo, aponte isso dentro das gestões públicas, para que a gente consiga exigir essa tomada, né, esse tensionamento e essa tomada de postura, né, de alteração, de mudança, de transição. Né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, é importante que as pessoas brancas que conseguem ter esse discernimento e visibilidade no sentido de visualizar essa problemática, é, possam exigir né, dos governantes e das pessoas que estão à frente dessas instituições governamentais, que elas é, mudem essa estrutura, né? que se convide essas pessoas que se ouçam essas pessoas. E não adianta a gente bater no peito, né, e dizer eu não sou racista. É preciso e urgente, né, perceber os próprios preconceitos, né, que são preconceitos inconscientes, e entender o que sustenta a hegemonia branca, né, quais os fatores que contribuem para o que os comportamentos e para as políticas racistas. Então, a gente precisa reconhecer que nós, enquanto pessoas que temos esse privilégio, né, que nascemos diante dessa estrutura, a gente precisa fazer um enfrentamento e confrontar essas questões do privilégio, convidando e partilhando essas questões com as pessoas que não possuem esse acesso e que estão sendo, é, entre aspas, é, esquecidas ou invisibilizadas pelo sistema. Né? Então, é fundamental que a gente consiga tensionar né, dentro desse, de, dessa sociedade para que, que essa violência, ela cada vez mais seja é, percep, percebida, né? e dentro dessa percepção, não só percebida, mas seja é, tratada de uma forma a ser combatida. E como é que a gente vai fazer isso? Com atenção, com vigilância, se observando e cobrando as pessoas e de nós mesmos exigindo que essas, esses espaços de construção tenham pessoas que possam falar por elas mesmas. Dentro da União de Ciclistas do Brasil, da UCB, né, uma das primeiras ações para mudar é, foi a reforma do nosso sistema de cadastro, né, para incluir raça e etnia na ficha de inscrição. Até recentemente, eh, a gente não fazia essa pergunta. Né? E, e nós criamos grupos de escuta, nós incluímos no nosso estatuto, com apoio de uma consultoria especializada, a busca por equidade racial. Essas são ações que são um começo, né? Ela é uma semente de uma prática diária de combate ao racismo. Né? A gente precisa desconstruir isso. Então, se a gente combate o racismo, a gente não pode... É fazer, né, replicá-lo, né, então a violência, ela para ser combatida, a gente precisa prestar muita atenção para a gente não ser o um novo opressor, né, então se a gente precisa entender que a gente, qual é o momento de virar a chave para que a gente consiga efetivamente desconstruir, não somente em discurso, mas em ações, para que a gente não, é, caia né, nessa é, perspectiva de replicar essa violência e manter o, o racismo, porque o racismo é um sistema muito perspicaz. Né, ele se disfarça de várias formas para que ele consiga existir e continue existindo e seguindo. É, falando no âmbito pessoal, né... É, Para que eu conseguisse agir diferente, eu precisei me reconhecer racista primeiro, né? Esse foi um processo doloroso, ele não foi um processo simples, né? É, eu levei algumas bordoadas, né? Fiz algumas perguntas pouco apropriadas e fui aprendendo, né? Eu acredito que... É, eu devo agradecer, inclusive, muito a todas as pessoas que tiveram paciência, mas principalmente a falta de paciência comigo nesse caminho. E, e entender isso, e de, e de uma forma, reconhecer isso, expor a, essas, essas questões, é importante para que, além né, de mostrar essa situação que deixa a gente desconfortável, porque nos deixa desconfortáveis, isso é óbvio, né? A gente não gostaria de viver umas, umas, em condições assim A gente gostaria de viver em um mundo que não houvesse desigualdades Onde todo mundo partisse né, de, um, de uma situação Então quando a gente fala de igualdade e equidade São situações completamente diferentes Porque justamente a igualdade é você dar a mesma condição Mas se a gente partisse do mesmo lugar, do mesmo ponto de partida Só que a gente não parte as pessoas brancas, elas partem de uma condição mais favorável, de uma condição é, é, mais é, é, é, privilegiada. Nós, brancos, precisamos nos responsabilizar por isso, né? agir para mudar. É, não tem outra maneira de fazer. Não é querer se colocar no lugar só do outro, mas respeitá-lo respeitar a vivência, respeitar a, a, a, a sua fala, a sua vivência e tudo que ele traz, né? Ter uma escuta ativa, né? Na, não só atenta, atenta e ativa, né? Do de qual é o momento que você deve falar e qual o momento que você deve calar. Eu acredito, né? Que que seja fundamental é, eu dizer que eu procuro ser uma aliada branca, mas que nem sempre eu consigo. O racismo estrutural ele tem um efeito sobre o todo. Eu me oponho ao racismo e acredito que a mudança social é possível. Cada um de nós, brancos, das né, pessoas brancas, nós temos a responsabilidade nesse processo. né A gente não pode se omitir. A gente precisa também, enquanto pessoas brancas, é, dar as mãos e combater isso né, de forma que essa mudança ela aconteça né, em algum momento. É, um, é um, uma situação que exige cada vez mais mobilização e sensibilização de nós, pessoas privilegiadas, e a gente precisa cada vez mais estarmos atentos e vigilantes né, a, essa, a, essa, a esse combate, a essa luta contra esse sistema tão perverso e tão perspicaz que é o racismo. E eu termino um, essa contribuição né, com é, dois trechos de um texto da Cacá Rodrigues, né, uma das líderes do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. E ela diz né, é preciso estar aberto para entender como o sistema escravocrata ainda impacta a organização da nossa sociedade atual. E Seja antirracista. Duvide do status quo. Estude, escute, apoie. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos.